As suas marcas, vai as suas marcas, vai. Meu esporte é assim. E cada vez eu quero mais as suas marcas, vai as suas marcas, vai. Sou um soldado das águas, guerreiro sagaz. Acordo cedo. Preparado pra batalha, no ambiente que eu vivo É uma guerra diária, não posso viver na falha Quero bem mais do que isso, meu sonho é muito grande Não posso mantê-lo omisso, só sabe quem vive disso Que é pura dedicação, se não, vai no talento Vai na força de leão, batalho com coração Meu sonho em cada abraçada, sempre de cabeça erguida Até o topo dessa escada, agora é tudo ou nada Preparado pra essa guerra, quando escuto as suas marcas O coração acelera, lembro que vim pra terra Pra fazer a diferença, perguntei qual a minha missão E Deus me disse, vença essa sua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 Acabei de subir no bloco, a pressão tá consumindo Não posso perder o foco, as suas marcas Total concentração, é hora do tudo ou nada Me consagrar campeão, suor e dedicação Me trouxeram aqui, eu sei Quando escuto o apito, lembro tudo que passei Quantas braçadas já dei até chegar perto do fim Sou meu único inimigo, minha luta é contra mim Tô quase perto do fim Sinto meu braço travar a perna, para de bater Difícil não se entregar, minha meta é ganhar Pode testar minha fé, olha bem pra minha mão Pois só vai ver o meu pé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 com coração, já foi dada a minha missão Tenho que dar meu melhor, se é sangue Que eles querem, entrego com meu suor Nem cogito seu pior, sempre tô pensando Alto, já tô na reta final Última milha do asfalto, pronto pra entrar No palco, preparando o armamento Minha vitória tá chegando, só vou curtir Um momento, nadando contra o vento Enfrentando temporais, natação é minha vida Onde eu encontro paz, as suas marcas Vai, as suas marcas, vai, suas marcas, vai Meu esporte é assim, cada vez Eu quero mais as suas marcas, vai As suas marcas, vai, sou soldado